Meu nome é Karina, eu conheci a DF através de uma amiga, a Cíntia, e ela sempre falava que é, eu precisava conhecer o Denis e a DF para tentar realizar o meu sonho né, de ter a minha casa com a minha família. E aí eu falava para ela, mas é impossível, eu não tenho nem nada, nem dinheiro para dar entrada, não tem como. Aí ela falava, não, mas conversa com o Denis, vai lá na DF, que se tiver alguma possibilidade, ele vai te direcionar. E aí, um dia, eu resolvi, então, mandar uma mensagem, expliquei né, minha história para o Denis, pedi orientação, e aí fui com meu esposo até a imobiliária, ele apresentou para gente as possibilidades e mostrou que era possível. Então, ali, a gente começou a acreditar no nosso sonho. Então, é, não foi fácil, algumas vezes a gente pensou em desistir e o Denis sempre apoiou a gente, eu sempre me senti muito acolhida e muito confortável em pedir conselho, orientação e todas as vezes que eu me sentia perdida, ele me trazia de volta. Então, é, faz alguns meses que nós pegamos a chave do nosso apartamento e... É um sonho, assim, um sonho realizado. Não tenho, que, não tenho palavras para definir, sabe? É, a gratidão, eu me senti, me senti realmente é, acolhida por uma equipe que é, me fez acreditar. Então, é, eu recomendo para minha família, para os meus amigos, Todas as pessoas que eu gosto e amo, e amo, eu falo Vai lá, que como a minha amiga me disse um dia Se tem alguém, né, uma equipe que pode dizer para você Que é possível, se tiver uma possibilidade É na DF, e assim, eu particularmente sou muito, muito grata ao Denis é, Eu acho que ele sempre é, tratou a gente é, como amigos mesmo, sabe? É, dando conselho, orientando, é, muito além, nu, nunca é, ficou uma relação assim que, que eu pensasse, é uma venda. Sempre foi uma relação assim de, de, de uma pessoa que acreditava no nosso sonho, que queria que fosse, é, que se tornasse real. Então, essa é a relação que a gente tem com o Denis e com a DF de muita gratidão mesmo. O processo para a gente encontrar o nosso imóvel foi assim, é, o primeiro conselho que o Denis deu para gente, o primeiro imóvel nem sempre é, vai ser o imóvel dos seus sonhos por várias questões, né? então é, a gente começa com o que tem e depois é, o sonho aumenta e as possibilidades aumentam. Então a gente sempre teve essa consciência, assim, esse pé no chão de fazer as coisas de acordo com as nossas possibilidades. Então isso foi bem legal no processo, então ele foi mostrando pra gente imóveis de acordo com o nosso perfil e era muito engraçado que eu, meu marido, a gente já olhava e que já concordava, falava não, e ele, e o próprio Denis falava assim pra gente, é, esse tem esse ponto, por exemplo, a localização, é, alguma particularidade, ele sempre sabia, encaixava com o nosso perfil, né, então... Quando ele apresentou esse empreendimento para gente, o que nós conquistamos, a princípio eu pensei, poxa, é muito para a gente. Aí ele sentou com a gente, fez as contas, mostrou lá os cálculos, o valor que é, do comprometimento da renda, que dava para fazer. Aí nós pensamos, a gente aperta dali, aperta daqui torce por uma promoção no emprego e tudo vai dar certo. E assim as coisas foram caminhando. Nós tivemos muita facilidade com o financiamento, porque a gente tem um, um bom relacionamento assim né, com o banco e meu marido é funcionário público. Então, essa parte do financiamento foi muito tranquilo. E o Denis sempre foi orientando a gente, nós tivemos muita sorte com isso. Aí saiu bem rápido a carta de crédito, o processo também com a caixa foi bem tranquilo. Então, com relação a isso, foi, foi bem, bem tranquilo, o processo foi bem tranquilo. Na verdade, eu decidi fazer né, esse, esse depoimento para que as pessoas que talvez estejam na mesma situação que um dia eu estive com meu marido, é, acreditem também. Porque, às vezes, por falta de informação, a gente fica engessado pagando aluguel. Existem possibilidades, sim. Você só precisa encontrar a empresa certa e a pessoa certa. Por isso que eu estou aqui hoje indicando a DF. É, a equipe é incrível. O Denis é uma pessoa sensacional. E eu acho que todo mundo é, deveria encontrar pessoas assim que realizam sonhos de verdade. Eu me emociono toda vez que eu vou agradecer e falar e penso nisso, porque é uma cultura que a gente tem né de querer conquistar a casa própria. Mas é, nas condições que a gente vive parece uma coisa tão distante, eu acho que é por isso que é, eu me emociono e tenho esse sentimento assim de gratidão. E eu espero que é, a DF prospere muito e todas as pessoas que fazem parte dessa equipe. É, eu já acredito que vocês já colhem os frutos desse trabalho excelente, assim sensacional que vocês fazem. E eu desejo que vocês cresçam cada vez mais e alcancem e atinjam muitas pessoas como vocês nos ajudaram e nos, nos alcançaram.